Fala galera ligada no canal, um grande abraço para vocês, estamos chegando para mais um vídeo e desta vez bombástico, simplesmente exclusivo, o narrador Oliveira Andrade não é mais o narrador da TV Bandeirantes, na televisão aberta, ele ficará ainda com o final de contrato até os meados uh, do, de dezembro, né, até o final de dezembro da TV para assinatura, porque... Oliveira tinha um contrato separado de TV aberta com TV fechada. Além disso, a Bundesliga, que está como sobre via OneFootball, a Band disse ao narrador que não vai renovar o contrato porque vai passar alguns jogos agora nessa reta final para cumprir o contrato. E como vai ser aí a Fórmula E, vamos ter também a Fórmula 1, a partir de março, isso vai ficar cada vez menor. E como já temos aí a próxima licitação para a Bundesliga, acabou que gerando aí essa, essa grande, infelizmente, é, situação do, da bomba que nós tivemos hoje, nessa sexta-feira. Então, a gente vai colocar aqui na tela para vocês as você eu coloquei, lá no meu Twitter se você não não me segue vai lá para você conferir e vocês vão entender melhor essa história O uh, link tá aqui na descrição do, do vídeo é, como eu falei né o Oliveira Andrade é mais o narrador da TV Band de aberta e ele também confirma que a Band não irá renovar com a mão ao final da temporada Aí, como está explicado aqui, é... o, o Oliveira Andrade teve seu contato, o contrato rompido, um rompimento do contrato com a Band Aberta nessa sexta-feira, mas que estará no Band Esportes, que era o um contrato separado, até dezembro deste ano e não será renovado. Oliveira Andrade agora passa a estar livre no mercado de TV Aberta. Então, o que acontece a partir de agora? O que, que acontece a partir de agora? Aqui, eu vou colocar aqui para vocês o, o post dos nossos amigos do Bundesliga Instagram, que também vou colocar aqui na descrição. grande abraço para eles também, eh, que publicou a informação, dando os créditos bonitinho para vocês, eh, confirmando que a temporada 2022 2023 da Bundesliga será a última quarta versão da BANTE, confirmado pelo Oliveira Andrade a mim uh, na sexta-feira. Os direitos do um futebol para a TV fechada e stream, uh, esse também se encerram e não há ainda nenhuma notícia sobre renovação de contrato, ou seja, o páreo está aberto para a TV aberta, está um páreo aberto para a TV fechada, para a TV pro, por assinatura, para o stream, então pode acontecer de tudo, né? o Cazé pode ter oportunidade de, de de fazer o, o, o campeonato, uh, pode acontecer inúmeras oportunidades, inúmeras situações, que isso deve acontecer e pode acontecer. Mas fica aí a grande questão agora uh, do que será no futuro, uh, de como que as coisas elas vão andar daqui em diante. O fato é, a, a Band, no conjunto geral, da Bundesliga ao longo desses anos que nós tivemos o subdesencençamento, não soube andar muito bem, não soube encaminhar muito bem, principalmente por conta da questão da pena, uh, um, o Neto talvez ali meio que como se tivesse não andando, não dando muito respeito ao jogo uh, da maneira como deveria, como o respeito deveria ser. Então isso também acabou gerando isso, lembrando que no começo o Cacá Fernando era o primeiro narrador uh, do, desse projeto né, que foi feito. E vamos ver o que vai acontecer com o Rafa Oliveira daqui em diante também, que vem sendo nos comentaristas da Band, da Rádio Bandeirantes. Enfim, Então, quero saber de vocês aí nos campos dos comentários o que, que vocês acham sobre o assunto, uh, o que, que pode ser do futuro da Bundesliga de agora em diante, e o que vai ser desse conjunto de fatores que podem gerar ah, o futebol da Bundesliga? Tá na hora de estar num, numa casa de TV? tá na hora de, de, de estar numa outra emissora de TV aberta, além da TV por assinatura, ter dois pacotes diferentes? Qual os caminhos seguir? Se vai ir para o retrocesso ou avançar uma casinha? Eis a questão do que vai acontecer e se o futebol vai renovar ou não na competição é, como um todo. Então, a ver o que vai acontecer. Mas repito, você em casa você pode deixar aí nos comentários e que foi a grande bomba do dia e que a gente trouxe como exclusividade ah, lá no meu Twitter Eu trago aqui para o canal. Certo molecada? Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Na próximo um sábado mas vamos fazer uma live de pré-jogo para Borussia Dortmund e Alzbur. E vamos trazer muita coisa que os capítulos dessa novela. E qual será o futuro da Bundesliga daqui em diante? Vocês vão ficar sabendo aqui, lado a lado, com vocês. Certo, molecada? Grande abraço para vocês. Um ótimo final de semana para todo mundo. E valeu!